Jogar com a Rosa O novo Brawler do Brawl Stars Novo Brawler Tank Zica demais, parece que tá muito forte Descobrir a raridade dela E também de quebra Jogar com a nova Penny Coelhinha, a Penny da Páscoa, mano Então é isso, bora lá, vamos ver tudo isso Agora, aqui no canal Bruno Clash Ok Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui Dentro do aplicativo desenvolvedor Pra poder testar É, vocês viram certo, já tá aqui na tela A rosa, manos A rosa, olha os detalhes Dela, cara, que bonito que ela tá Aqui ela tá já com a videira ativada né Como você vai ficar com ela Quando ela tiver com o super né Olha que top, mano Muito top, sai ah, Sai das costas dela ali, uma uma videira que levanta, uma, uma planta que engole a cabeça dela e faz o escudo dela Olha que top, ali atrás, ali atrás Muito bacana, cara Vamos testar aqui ela juntos E também vamos ver a pene coelhinha, galera Mas primeiro vamos testar a rosa juntos Aqui em alguns modos e vamos ver como vai ser Primeiro modo, o modo combate Partiu o modo combate, vamos lá então Estamos com a rosa já Vamos testar como funciona aqui o soco dela Soco, soco, bate, bate Vamos ver ali, ó Olha a velocidade do soco, mano. É muito soco. É muita batida ali, rapidinho. Vamos ver ali, ó. Olha como bate de longe, cara. É muito dano, mano. Meu Deus. E até que recupera rápido esse, esse dano. Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha que teste top pra gente fazer. Vai batendo em tudo, mano. Meu amigo fica muito forte. Olha, olha, olha como bate longe. Tranquilão. Dá pra bater de longe, ó. O cal aqui, ó, já vai embora. Olha como bate. Meu amigo, é muito dano, ó. Vamos ver aqui o Frank, mano. Vamos grudar no Frank aqui, ó. Vamos apertar o Super e vamos grudar pra cima dele. Olha isso, mano. Mano, tá muito quebrado, mano. Tá muito quebrado. Vamos ver se a gente acha aqui mais um personagem. Cadê, cadê, cadê os caras, cadê os caras? vamos ver. Vamos ver. Não tem mais ninguém aqui, aqui não tem ninguém, aqui tem alguém, não tem Também não, ó, tem treta aqui, ó, tem treta aqui, tem treta lá em cima Tá uma doideira, mano, olha, mas dá uma olhada Na vida dela, rapaziada, dá uma olhada na vida dela, ó 11.400 pegando aí, ó Agora vai aumentar, ó Vamos ver quanto ela fica depois de pegar 13 cubos de poder, ó Vai pra mais de 12.000, 12.200, mano é muita vida, e ainda tem o, o Super que vai proteger e dar um escudo pra ela Então imagina que treta que vai ser Ó, ó se chegar os dois ali eu mato os dois, ó Ó, olha aquilo, ah mano, é absurdo é absurdo o que tá essa rosa O novo Brawler que vai quebrar o Brawl Stars Vamos lá então testar ela um novo modo Vamos lá então no Futebral Muita gente falou que ela vai ficar absurda no Futebral, né? Porque ela vai ter muita vida, vai bater bastante Então vamos ver como vai ser isso aqui, ó Eu vou até pra cima ali, ó Do Prime, vou pra cima de tudo aqui, ó, ó, ó, ó Já bati, já tô tranquilão E olha isso aqui, cara, não morre Não, nossa, man... tá absurda Tá absurda o dano dessa Brawler. Ó, ó, eu vou tentar entrar com bola e tudo. Meu amigo, aqui ah, nem deu, né? O bot é meio burro, né? Mas, mano, dá uma olhada que doideira que é isso daqui. Vamos lá de novo. Vamos tentar ver se a gente consegue ativar o. Olha isso! Olha isso! Meu Deus! Mentira! É muito dano, mano! É muito dano, mano! Meu Deus do céu! Vou até jogar pra lá pra poder soltar o, o Super em cima dos manos. E vamos ver se a gente dá pra, assim, pra gente. Segurar, ó, vou pra cima da Shelly, ó Vou pra cima da Shelly, travada, ó Tranquilona, batendo tranquilo e não tomei quase dano algum cara é doideira sim olha isso que loucura rapaziada tá muito forte mesmo mesmo mesmo bora lá então vamos ver em outro modo vamos lá então no pique gema mano todo mundo falou que na hora que ela pegar a gema meu amigo ninguém tira dela não, na hora que tiver na treta lá não vai dar pra tirar dela vamos ver como vai ser ó eu vou pra cima já que nem louco mesmo e vamos testar aí, ó a paulada dela ó a paulada dela bate de longe, bate muito Ó, vou pra cima com meia vida Ah, já, já mataram ele Nem deu, acabei usando o, o super ali Nem deu pra fazer nada, mas ó, vamos ver se a gente pega aqui, ó Olha com... Ah, mata muito rápido Mata muito rápido, olha isso Olha aqui, olha aqui, ó Olha isso, é absurdo, é absurdo Olha isso aqui, meu amigo Ó, vou fugir, vou fugir Todo mundo falou pra fugir, ó, usar pra fugir, ó e realmente ela funciona, ó, matei ali, matei dois, vou apertar de novo, ó, e olha isso aqui, não morre, cara, não morre mesmo, ó lá, ó lá, vai me dando dano, ó, vai me dando dano, ó, nem sinto, meu Deus do céu, isso aqui virou um monstro, rapaziada, virou um monstro, acabei morrendo ali porque eu fiquei parado, com... tomando dano do... do ricochete, do rico, é, enquanto tava travado na, na, na, na, no super do Spike Mas olha isso aqui, ó Olha isso Vamos lá, vou, vou, vou, ficar aqui, ó Vamos dar uma olhada Olha isso Ah, mano, é absurdo É demais Vai quebrar o jogo sim, mano Eu quero, tô maluco pra poder jogar esse jogo com esse novo personagem, ó, ó. Travei, dá o um dano em mim Olha lá, absorvi todo o dano, mano Todo o dano eu absorvi com a minha, com o meu super, mano Todo o dano eu absorvi com o meu super, foi, foi tranquilaço Foi tranquilaço Meu Deus do céu O que aconteceu, mano? Cara, tá animal Rapaziada, comenta aqui embaixo O que vocês acham Da Rosa, porque eu tô ansioso Pra jogar com ela na minha conta Eu não quero nem ver na hora que sair Eu vou fazer de tudo pra pegar ela No primeiro minuto que liberar, mano Fica ligado Bom, vamos agora então dar uma olhada na Penny, né? Na Penny Coelhinha, que tá muito top também Vamos lá então, pegar a nossa queridíssima Pene Olha que linda que tá a Penicoelhinha. Vamos aqui pegar ela aqui e vamos num combate Solitário, bora partiu Vamos ver como vai ser ela aí no combate Rapaziada, vamos lá então Achamos aqui a partida aqui no No aplicativo desenvolvedor, vamos lá com a Pene Olha que bonitinha, mano, olha que bonitinha Ah não, mano, olha que bonitinha Mano, que linda, que linda, mano A Pene Tá demais, cara, tá demais, olha isso Não dá dano aqui, esses bots são muito burros, né, mano? Mas tá bom, vamos lá, vamos ver se pelo menos dá pra gente matar Deu pra matar ali, mas ó Agora vem o Buu, o bu não é muito agradável não, hein O Buu não é muito agradável não de ficar tomando dano, não Vamos ficar, ó Ai, que bonitinho, olha aqui, é um ursinho, mano Ah não, é um ursinho, mano É um ursinho, mano Meu Deus do céu, meu Deus do céu Cadê, cadê, cadê, cadê o cara? Vem, vem, vem, vem. Aí, ó, tá tomando dano, tá tomando dano aí, ó. O, o busão louco. O busão louco tá tomando dano ali, ó. Ó, ó, ó, tá tomando dano. Vai tomar dano ali, ó. Mais um, mais um, mais um. é que danado. Você viu o que eu fiz? Soltei a minha ult, a minha ult, meu, meu super de novo. E aí, o super anterior, ele explode, né? E aí dá dano no... Ó, de novo, ó, de novo, de novo. Mesma coisa, mesma coisa. Acaba utilizando como dano também complementar. Isso é muito bacana de fazer também. Muito top, achei linda, mano. Ô. Oh, essa Penny tá topzera, mano Peguei aqui, ó, o, o nosso queridíssimo Frank Vamos ver ali como tá aqui, os botes aí são muito burros, né, também Meu Deus, olá lá, ó lá, de novo Ó lá, ele fica ali esperando, eu nem sei que ele tá lá, não Nem sei que ele tá lá, não, ó, ó nem sei Meu Deus do céu, que doideira, rapaziada pene Coelhinha, mano, tá muito top, muito bacana Deixa eu só confirmar se o nome ficou esse mesmo da, da da skin da pene ficou mesmo é que coelhinha seria legal também mas pene orelhuda ficou muito bacana também muito top gostei então é isso rapaziada um vídeo hoje mostrando a jogabilidade e a força do melhor brawler de todos os tempos parece muito mais forte do que qualquer outro que loucura, vai vir quebrado de novo? Será que vem quebrado junto da mesma forma que veio o Leon? Meu Deus do céu, mas eu quero ela o quanto antes. Comenta aqui embaixo se você também quer ela logo que sair, porque mano, já tô ansioso, molecote. E ó, e se vocês querem mais vídeos com ela, comentem aqui, vou fazer mais vídeos analisando ela, dando uma olhada aí nos detalhes dela e trago pra vocês, beleza? Então é isso galera, muito obrigado a todos, tamo junto, é nóis, um abraço, fui!